Bom dia pessoal, aproveitar que eu estou aqui no hospital, um amigo nosso aí levantou um tema interessante sobre o que o, que o livro de gente vai sobre saúde Bem, nós temos ali é, algumas informações sobre o que acontece né, na, na saúde dos planetas mais evoluídos que o nosso que não sofreram com a rebelião de Lúcifer e nesses, nesses planetas a gente sabe que a saúde está muito evoluída e ela evoluiu de uma forma bem rápida porque ela teve o apoio dos Adãs e Evas que foram para lá e não se corromperam né e infelizmente no nosso planeta nós como vivemos num planeta Urântia é um planeta decimal e um planeta decimal é um planeta que é um planeta de experiência né, onde os portadores da vida podem experimentar novas vidas e acontece que nós somos uma meia-cobaia, certo? E, infelizmente, os portadores da vida não puderam fazer tudo o que eles planejavam com a gente, porque, devido à rebelião de Caligasta, tivemos que cortar, né? O governo celestial teve que cortar o contato com o nosso planeta. E aí aconteceu o quê? nós não tivemos toda a influência celestial que precisávamos. Não tivemos o apoio dos adãs e Evas para poder impulsionar a nossa saúde. E hoje nós temos aí aberrações, pessoas que nascem com duas cabeças, é, pessoas que nascem com seis dedos, dois braços e por aí afora. Mas não é problema de Deus, né Deus se vingando, não tem nada a ver isso. É simplesmente que nós fomos um projeto de ciência que não deu certo. Certo? que está ainda em processo de evolução, mas a nossa biologia foi comprometida justamente por causa da rebelião de Lúcifer. E pelo fato de sermos uma experiência, uma vida que não existia no espaço, eles não tinham uma forma, né, um molde preparado para poder desenvolver, nós tivemos que sobreviver como podemos né, e como estamos até hoje. Tateando né, pelo escuro, descobrindo coisa por coisa e com uma saúde completamente atrasada. Então se você tiver com problema de saúde e achar que é coisa de Deus, que Deus está te castigando, isso não existe. Entendeu? Deus ele quer sempre o nosso melhor. A culpa do problema da nossa nação, de ter pessoas ruins, pessoas com problemas mentais que fazem crueldades com outras pessoas, é, mãe matando filho, filho matando pais, não é problema de Deus. É problema de que nós vivemos em um planeta decimal, um planeta de experiência e infelizmente sofreu a influência da rebelião de Lúcifer. Então, meus queridos, tenham paciência, façam o seu melhor e vamos colocar na mão do Pai. Cada um fazendo o seu melhor, nós vamos conseguir é, tentar modificar um pouco a nossa situação, ok? Muito obrigado aí e em breve nós vamos fazer mais aqueles vídeos com um conteúdo que do nível que vocês merecem. Valeu? Um abraço aí e boa noite para todos.